Está em mais um show de K-Pop Dessa vez os meninos do Pentagol E hoje é dia 15 do nove domingo E o show vai acontecer no Tropical Butantan A estava muito famosa na época Ela colocou e começou a dançar e falei Nossa, que legal Argentina, ¡mira! ¿Cuál es su nombre? Vicky Florencia Agustina Scarlett ¡Oh, oh, oh. Que tá todo mundo usando É por causa do clipe do Shine por causa, por causa do girassol Quando eles falam Sou trouxa por eu gostar de você O girassol significa Sou trouxa por gostar de você? É isso, gente? Tá todo mundo trouxa Por gostar do, do pentagon aqui, então Caramba, eu sou a única Que não sou trouxa Na agora que tocar Shine A gente só vai levantar o girassol E ficar tipo de... A vibe de girassol É, a vibe de girassol Isso aí Nossa Amei, seu geração na cabeça, tá muito feliz. É como você conheceu o Pentagon e por que você gosta deles? Eles debutaram no dia do meu aniversário, então eu acompanho. Eu virei Universe mesmo quando eles lançaram o Nauri Boy, que eu me apaixonei. <música> <risos> Qual que é o seu nome? Meu nome é Giovanni Da onde você veio? Eu vim da Uruguaiana Quem, Onde é isso? No Rio Grande do Sul, bem longe daqui Quem que é seu baia? O oh. Hong Por quê? Ai, acho que só ele aparecendo na frente já tá bem claro o porquê quem que é seu bias e por quê? O Idal, né? Porque foi a primeira pessoa que apareceu no MV e eu já me encantei. Falei, nossa! O Yuto. Ele é incrível, mas ele é maravilhoso. O rap dele é maravilhoso. Todo ele é maravilhoso, não sei o que falar. Ele é maravilhoso. Quem que é seu bias? Rui. Manda uma mensagem pra ele. Você é incrível, eu espero que você continue assim, porque você, você traz um amor incrível para os seus fãs. Yoan. Eu te amo muito e eu espero que você continue cantando por anos e anos e anos. O Kino. Olá, seu Eu sou o Kino! Eu te amo e você é perfeito de todas as formas. Você dança bem, você canta bem e eu espero continuar podendo ouvir sua voz para sempre. Rui. Segue pleno, lindo. Faz de conta que o Yon tá aqui, na sua frente. O que você faria com o Yon? Tem que falar mesmo? Tem, tem que falar mesmo. Abraçaria ele só. Aham, uh -huh. sim.